A paz do Senhor irmãos, estamos começando mais um programa sinergia e é muito bom ter vocês com a gente. Hoje eu tô aqui recebendo duas pessoas muito queridas, Estou recebendo o Léo, né, o Leonardo Riguete, líder do elo, meu amigo há 20 anos, meu cunhado, então aqui a gente está em casa e também a Denise, também é líder do elo, também minha amiga querida, então são duas pessoas muito especiais. E são pessoas especiais porque, gente, nós vamos falar de um tema muito importante e um tema que sempre está na nossa cabeça, né que é a vontade de Deus. Então, nós sempre falamos sobre buscar a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Então, hoje nós vamos discutir sobre isso, vamos conversar. O que é a vontade de Deus? Como que a gente consegue a vontade de Deus, achar, estar na vontade de Deus? E para isso eu trouxe aqui o Léo e a Denise que vão nos ajudar nessa missão, gente. que é uma missão. Misericórdia. Não é. Então vamos começar. A gente quer entender um pouquinho aí, gente, a vontade de Deus, né, como nós falamos. Como que nós vamos conseguir saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Vai Denise. <risos> Bomba! bom eu acho que estando alinhados com Deus né estamos em perfeita comunhão estando em perfeita comunhão com Deus Ele vai nós vamos aprender a vontade dele é, o próprio Jesus a Bíblia fala que ele teve que aprender a vontade de Deus para ele ser aperfeiçoado na obediência a obedecer a vontade de Deus então Deus já tem manifesta a vontade dele para nós na Bíblia né então conhecendo a Bíblia nós vamos conhecer a vontade dEle para nós. E o entendimento até da Bíblia a gente consegue através da comunhão com Deus. Porque se você não estiver em comunhão, em obediência, alinhado com o que Deus quer para você, a Bíblia, né, você não vai estar pondo ela em prática, Sim. você não vai conseguir entender a vontade. Porque existe a vontade de Deus para a Bíblia e existe a vontade de Deus, ah, eu ponho lenha no foguinho individual para cada um. Amém! <risos> Vamos colocar a lenda porque... Para a gente saber a vontade de Deus, a gente tem que conhecer a Deus, né? Não adianta eu, eu achar que é, Deus vai me dar uma revelação plena da vontade dele para mim ou do que ele quer fazer sem eu ter um mínimo de relacionamento com ele. Então, Bíblia, né? E e no início ainda entendendo para que, que a gente foi criado. A gente foi criado para o louvor da glória de Deus. Paulo falando aos Efésios, ele vai falar, vocês foram criados para o louvor da glória de Deus. É, Efésios, 4, não, Efésios 1, 11 12. Então, é, a gente precisa entender assim, para eu entender a vontade plena de Deus para a minha vida especificamente, eu creio que Deus tem uma vontade para cada um de nós, é uma opinião muito particular, pode ter alguém que discorde, mas eu creio nisso. Mas para eu entender essa vontade, eu preciso conhecê-lo a cada dia mais, ter um relacionamento diário com ele, igual eu tenho com a minha esposa, igual eu tenho com os meus amigos, é, igual eu tenho com todos os meus relacionamentos verdadeiros aqui na Terra, eu tenho que ter um relacionamento com Deus para conhecer a ele e nesse relacionamento eu entender o que ele tem para mim, o que ele tem para as pessoas à minha volta, e sempre tendo como base a Bíblia. Sem Bíblia, não conheço a Deus e não conheço a vontade dele. Com certeza, eu também concordo com isso, que é, a vontade de Deus ela né, vai ser manifesta e a gente vê isso também na Bíblia. Eu, eu gosto muito dessa parte da gente estudar e ver que o Senhor revelou a vontade dele, né, para os personagens, a gente vê isso em Moisés, a gente vê em Abraão, e o Senhor sempre direcionando, o Senhor sempre se revelando, né, mostrando a vontade dele. Mas eram que Pessoas que tinham, como o Léo falou, relacionamento. Então, é, eu acho que para a gente saber né, esse ponto inicial aí, realmente o Senhor ele vai é, se revelar, vai mostrar a vontade dele através do nosso relacionamento. né é até isso, até que a gente ia agora para um segundo ponto, que é esse. Deus sempre irá revelar a vontade dEle para nós? Meio que já ficou meio respondida, né? Eu, eu acredito assim, que é, algumas coisas Deus vai revelar para a gente no processo. Sim. Né? Ah, Deus, Deus, quando ele chama Abraão, ele fala, né, vai. Ele não fala, olha, vai, você vai passar isso. Não, ele fala assim, vai. E Abraão foi descobrindo é, ao longo do processo. É, eu creio que Deus ele guarda mistérios para serem revelados dentro do processo de cada de cada cada pessoa, né? E de novo é conhecendo é, a cada dia mais. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana no poço, eles estão ali desenrolando aquela conversa sobre adoração e tal. Uh, Jesus vira pela hora e fala assim se você soubesse quem está conversando com você uhum. aí você ia me pedir eu ia te dar é, é, água, água viva né? é, então assim se você me conhecesse se você soubesse quem eu sou aí eu te daria muito mais do que você está me pedindo então eu acredito que Deus quer sim revelar a vontade dele para nós né? porque ele, ele quer que a gente seja participante do que está fazendo na terra só que a gente precisa estar disponível a viver o que Ele quer. O pastor Gilberto, no último estudo que deu aqui, é, na terça-feira, falou que, que às vezes a gente tem muito medo de pedir é, a Deus em oração algumas coisas porque a gente sabe que Deus vai pedir que a gente renuncie outras. Né? Então, esse processo de conhecer a Deus, ele traz a gente uma necessidade de renúncia. A gente tem que estar disponível e disposto a viver isso para a gente poder conhecer a vontade dele mas eu acho sim que Deus quer revelar a vontade dele para nós, o que você acha? Sim, sempre está escrito na Bíblia, aquele que teme ao é Senhor Salmo 25, ele o instruirá no caminho que deve escolher então o salmista afirmou com certeza né, que aquele que teme, ele o instruirá e a Bíblia fala isso diversas vezes nenhum dos que esperam no Senhor ficarão confundidos o Senhor ensinará o caminho o Senhor apontará o caminho a gente já tem a Bíblia que já nos dá um norte inicial. E né, a partir do momento que a gente, através da Bíblia, aprende quem Deus é, aprende como se relacionar com Ele, Ele vai continuamente nos mostrar, nas particularidades da nossa vida, o que a gente deve fazer. Eu tinha essa dificuldade porque falava para mim assim, na Bíblia tem a resposta para tudo, só que para mim era tudo muito impessoal. Eu pensava assim, o que, que isso tem a ver com a minha necessidade hoje, diária de hoje? Então, é essas particularidades que, uma vez fundamentada na Bíblia, você vai saber discernir. Hoje, eu preciso fazer isso. Hoje, isso. Mas uma vez que você já tem um pleno conhecimento. Então, existem etapas a serem cumpridas. Né? Exatamente. O, Pode falar. O, o, o grande dilema nosso é que a gente quer a revelação sem buscar nada. né? E a gente quer a nossa necessidade... É, aquilo que a gente acha que vai suprir o espaço que a gente tem. Né? Uh, é, por exemplo, no, nós somos jovens. Somos, Vamos supor que somos nós, jovens. Nós, né? é, o grande dilema nosso em juventude é, é o, o que eu vou fazer para viver e ter dinheiro, é, com quem que eu vou casar e ter uma família, né? para onde eu vou e tal. É, talvez no momento que a gente está pedindo isso Deus queira que a gente olhe para o outro lado né? talvez eu estou assim, Deus, com quem que eu vou casar? quem que eu vou casar? e Deus está assim, eu não quero te falar isso agora eu quero que você resolva isso aqui que está do seu lado eu quero que você abençoe essas pessoas é a minha vontade hoje para você é que você cumpra, e, cumpra esse propósito eu não quero te falar igual quem que você vai casar quem que você vai casar, daqui a pouco ali vai estar tá tudo certo na medida que você vai cumprindo o seu propósito você vai encontrar então a gente tem que ter na cabeça isso sempre tem a nossa parte, né? Porque nós falamos, ah, né? Deus é soberano, eu quero a vontade de Deus, e Deus, ele sempre vai se revelar, eu também acredito nisso, que o Senhor sempre vai se revelar, né? sempre vai mostrar, é, como a Denise falou, tem vários versículos na Bíblia que nos garantem isso, né? Tem um salmo que fala que o Senhor garante o nosso futuro, então ele sempre vai garantir o nosso caminho, vai nos instruir no caminho certo, mas depende, sempre vai depender de nós. Ele vai mostrar o caminho, mas eu vou querer obedecer essa vontade de Deus para minha vida? Né? Eu vou querer abrir mão disso? Eu vou querer renunciar a algo que o Senhor está me pedindo? Então, às vezes, a gente, como o Léo falou, a gente quer só a vontade de Deus, mas não quer também a nossa responsabilidade. Né? E existe uma responsabilidade porque né, o Senhor confia em nós, então nós temos também que estar atentos a isso. Né? E, e tudo isso, gente, a gente só vai entender em relacionamento, porque quanto mais nós conhecermos a Deus, mais a gente vai se conhecer também. Mais eu vou ver, nossa, como eu preciso mudar isso, como eu preciso é, melhorar nisso, deixar isso de lado, né? não posso sentir isso. Então, é assim, realmente o relacionamento é a base da, da gente descobrir sobre a vontade de Deus. Agora tem... Um ponto assim, um pouquinho polêmico, digamos, que é sobre, é, será que eu, tentar perguntar para Denise, minha amiga. <risos> é Denise, eu, eu, não sei <risos> Denise eu, eu posso interferir na vontade de Deus? E aí, Denise? Fala a gente. vontade de Deus é soberana, né? Uhum. Deus diz, sou eu que tenho os seus planos que tenho para vocês. Porém, você não, você não vai interferir na vontade de Deus, mas você pode sim se recusar a vivê-lo. Você pode sim não seguir os caminhos, não ir em direção a estes planos, a esse futuro que o Senhor preparou para você. Dessa forma você estaria não interferindo na vontade de Deus, porque isso não tem jeito, a vontade dele é soberana, nenhum dos seus planos podem ser frustrados, Amém. eu creio nisso, sim. mas você pode não viver isto, né? E quantas vezes a gente chega lá na frente, deu tudo errado e põe a culpa em Deus. E às vezes o errado pra você é o certo de Deus, né? Exatamente. Deu errado, mas era o que Deus queria pra você mesmo. Mas o que eu quero dizer é justamente em conexão com isso que você falou. Nós temos uma conexão. Hum. <risos> que a gente tem a nossa parte a fazer, né? Então não adianta a gente não querer viver a vontade de Deus. Jesus, gente, até o último momento ele teve que... Se entregar, ele falou, a minha vida ninguém a toma de mim, eu a dou. E ali no Gethsemane ele falou, pai, afasta de mim esse cálice, ele não queria ainda. Quanto mais próximo de toda a dor física que ele ia ter que passar, mais ele sentia e via quão difícil ia ser para ele. Mas ele falava, contudo, seja feita a sua vontade. Então ele sempre reiteradamente se disponibilizava, eu vou viver a sua vontade, eu vou viver a sua vontade, a vontade de Deus, ele pode interferir, ele pode mudar? Não, afasta de mim esse cálice, não tinha como afastar. Mas ele continuamente se entregava, eu vou viver a tua vontade, eu vou viver a sua vontade. Eu acho que essa é a nossa parte, né? Uhum. A gente, mais do que perguntar qual é a sua vontade, né? Que é o que a gente quer fazer, que é o que a gente quer saber. A gente tem que mais é se disponibilizar a vivê-la, né? eis aqui, eu vou viver a sua vontade. Uhum. Mesmo sem saber hoje qual ela é, mesmo sem entender hoje qual ela é. Eu não vou interferir, a sua Amém. vai ser boa, eu vou viver. Que nome de Jesus. Na, na, na soberania dele, sendo soberano, ele quis que nós fôssemos participantes do que ele está fazendo, né? Mas ele é soberano, a gente Amém. não vai... Não, eu, não um não. simples pó. vou interferir, não, não dá. Eu lembro que é, eu, eu, eu tive um momento assim que... Mudou bastante coisa na minha cabeça, foi quando eu tive esse entendimento de que não existe um plano A, um plano B, um plano C. né Não é porque é, eu desobedeci alguma coisa, eu tomei uma direção errada, que agora todos os meus planos foram mudados, né tudo mudou, não, agora Deus vai fazer isso aqui porque eu desobedeci lá atrás. Então, é, há uns anos atrás, eu vi um pastor falando sobre isso, e aí eu comecei a ter esse entendimento, que realmente existe o plano, né? Então, assim, ok, eu tomei uma decisão errada aqui, mas o Senhor, o desejo dele é me trazer de volta para o plano, né? Porque nós fomos é, criados mesmo, porque a palavra de Deus diz que todos os nossos dias foram escritos. Então, existe um plano para as nossas vidas. Então, ele sempre vai nos trazer de volta, como a Denise falou, então, aquelas coisas talvez que deram todas erradas... Glória a Deus, porque é o Senhor te trazendo para o plano certo. Então, assim, depois que eu tive esse entendimento, porque eu cheguei um momento que eu falei, ah, eu devo estar, estou vivendo, né? Então, quando eu tive esse entendimento, realmente eu falei, glória a Deus, vamos viver esse plano. E é isso que o Senhor sempre vai fazer, na soberania dele. É, eu lembrei que agora, de um, um, um entendimento errado que a gente tem sobre isso, a gente passa muito aperto com Deus, por exemplo, é oração. A gente, às vezes, é tentado achar que é, a minha oração vai convencer Deus de alguma coisa. A gente vai mudar o coração. A gente não muda o coração de Deus com a oração. Né? A oração, a gente acessa alguma coisa que a gente só acessaria através dela ou o nosso coração vai sendo moldado de acordo com a vontade de Deus. É, a Tia Sirley fala muito isso aqui no ciclo de oração. Né? E a gente tem aprendido que não tem dessa. A gente, a gente não vai... É, mudar o que Deus quer fazer o que Deus quer fazer, ele sabe é o propósito dele e, e, e a gente já é privilegiado da gente poder participar do que ele está fazendo o resto aí é com ele mesmo ele lá em cima e nós só obedecendo Amém, glória a Deus é, a, eu acho que a, a chave da, da vontade de Deus realmente é o nosso coração disposto a obedecer né? independente da circunstância, independente do que Deus falar também então, por isso que é muito importante a gente buscar mesmo, né, é, o Léo até está fazendo um discipulado com o Elo sobre a questão do lugar secreto, sobre a importância, né, do lugar secreto, de você ter um tempo a sós com Deus para você ouvir, que então a gente vai conseguir ouvir e entender o que o Senhor tem para nós, né, quais são as direções, qual é a vontade dele para todas as áreas da nossa vida, para tudo, gente, existe uma vontade de Deus para as nossas vidas. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco, mas continue ligado com a gente, porque nós já voltamos.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 de volta e vamos continuar a falar sobre a vontade de Deus, né? Nós já discutimos aqui como conhecer a vontade de Deus e agora eu quero perguntar para vocês, o que acontece quando eu não faço a vontade de Deus? Sim. O que acontece, gente? Então, é, a Bíblia traz alguns exemplos, né? A história que a gente conhece desde criança de Jonas, uhum. né? Ficou na barriga do peixinho. É, tem, tem, uma, tem uma fala, é, Paulo contando sobre como foi o encontro dele com, com Jesus. E tem uma fala de Jesus para Paulo que eu gosto muito: Duro é para ti recalcitrar Sim. contra os aguilhões. Então, acho assim: é, o que acontece quando a gente não vive a vontade de Deus? Eu acho que é um pouco duro para nós, uma hora a gente vai perceber, é, não, não era, não foi interessante. Eu creio que é, nós vamos viver tempos difíceis, a cada, cada dia a, a coisa vai ficar pior, mas eu acredito que tem uma vida preparada por Deus para nós vivermos aqui, mesmo nesses tempos difíceis, que, que a gente vai acessar a paz que excede é todo entendimento, né, que a gente vai poder falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece Mas isso é no centro da vontade de Deus Quando eu escolho, igual a Denise falou antes, quando eu escolho não viver isso Então eu não vou ter essa paz, eu não vou conseguir dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece Vai ser na sua força Vai ser né? na minha força, Aí e não eu dá. não tenho força nenhuma é, Uma vez eu ouvi uma frase, não sei de, de qual pastor, mas que fez muito sentido para mim ele falou, todas as vezes que eu assumi o controle da minha vida, deu errado. E eu acho que é isso que vive uma pessoa que não está no centro da vontade de Deus. Dá errado, simples assim. Tem uma frase que eu gosto muito, que é, quando você conhecer quem Deus é e quem Ele te chamou para ser, você não vai querer ser ninguém além de você mesmo. Então, não estar no centro da vontade de Deus é não viver quem você foi chamado para ser. Né? Você sempre vai querer ser outra pessoa, você vai estar incompleto para sempre. Né? Paulo, ele fala, é, considero todas as coisas como lixo, como esterco, né? para conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Então, é a razão, a gente não vai estar preenchido, a gente não vai estar completo, a gente não vai ter essa plenitude. Como o falou, a gente vai estar, pelo contrário, como recalcitrando contra os aguilhões, né? Que é o boi aí, querendo ser livre, lutando contra o próprio, aquilo que te, lhe prende, né? Uma falsa sensação de liberdade, a gente vai estar buscando em todas as outras coisas, né? A nossa própria vontade, coisas terrenas que podem nos satisfazer, mas a plena satisfação de estar no centro da vontade de Deus nós nunca vamos ter. Vamos viver muito menos, né? Muito menos, com certeza. Agora, uma, um, digamos que é uma expressão, né? E é uma realidade, algo que a gente sempre escuta na igreja, que é estar no centro da vontade de Deus. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus. A gente escuta, a gente ora por isso. E para a gente né, finalizar essa parte sobre a vontade de Deus eu queria perguntar para vocês o que é estar nesse Centro da Vontade de Deus. Vocês podem deixar também né, alguma mensagem de incentivo. Gente, <risos> incentivo. o Centro <risos> da Vontade de Deus é uma bênção. É um lugar maravilhoso de estar. Ai. Né, Léo? É, <risos> é, estar no Centro da Vontade de Deus é obedecer. É, o povo saindo do Egito... No meio do deserto, ele estava no centro da vontade de Deus, comendo o que Deus mandava, né? E vendo aqueles né? milagres maravilhosos, mas é, é obedecendo, né? Uh, estar no centro da vontade de Deus é ser guiado pelo Espírito, né? E ser guiado pelo Espírito, como Paulo fala, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, é, não é eu tomar a decisão e achar que Deus vai patrocinar é eu saber de Deus qual decisão eu tenho que tomar. É eu estar em conexão com Ele e, e o Espírito Santo falar comigo, ó, você vai agir dessa forma. É, Deus é um Deus que falou na Bíblia toda. Eu não posso achar que hoje Ele não fala, e eu posso tomar a decisão que eu tomar, que por eu ser salvo Ele vai patrocinar. Não, Deus quer que nós sejamos doidos, obedientes de forma radical ao que Ele tem para nós. Estar no centro da vontade de Deus é isso. Você falou do, do discipulado, né? do lugar secreto que a gente está fazendo. E a primeira reunião nossa, a gente leu o Salmo 91. Que fala do esconderijo do Altíssimo, é 91 mesmo, né? Uhum. É, e o salmista diz, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente descansará e pá, pá, pá, pá. Então, é, existe um lugar de proteção, existe um lugar de que a gente vai passar as aflições que Jesus falou, que a gente passaria, mas a forma que a gente vai permanecer é sobrenatural. Vai todo mundo balançando desesperado e a gente no lugar certinho, esperando o momento que Deus vai falar, agora anda. Então estar no centro da vontade de Deus é isso, ser guiado pelo Espírito é, e obedecer radicalmente, mesmo quando todo mundo falar assim, você é insensato, você é doido, você está obedecendo. A gente riu no começo por isso, né? É. Quando a gente fala, se está na vontade de Deus, não posso te dar muito incentivo, porque sendo Dói. a vontade de Deus não é a sua, né? Então você vai ter que estar renunciando à sua vontade. Se a vontade de Deus para você for que você seja humilhado por um tempo, você vai ser. Uhum. <risos> então a vontade de Deus não é a nossa. A vontade da nossa carne é o reino do gostosinho, do confortável. A vontade de Deus nem sempre vai ser isso. Nós estaremos desfrutando da satisfação de estarmos na vontade dele, porque é para isso que fomos criados. Então, no fundo do nosso ser, existe uma certeza que nos conforta de que estamos cumprindo o objetivo para o qual fomos criados. Mas, como carne, né, estar no senho da vontade de Deus nem sempre vai ser bom. Tayane, o que, que é estar no senho é. da vontade de Deus? <risos> É, mas o é, que eu gosto de pensar sobre o centro da vontade de Deus é que é o lugar mais seguro para a gente estar. Mas, como a Denise falou e o Léo falou, né, não vai ser o lugar muitas vezes mais confortável. Porque vai ser o lugar onde nós vamos ser né, geralmente confrontados. E é o lugar também onde a gente vai ter que deixar o nosso eu morrer né, para realmente obedecer à vontade de Deus. Então, realmente, às vezes... Vai todo mundo falar, você tem que seguir esse caminho, você tem que entrar nessa porta. Mas o Espírito Santo de Deus vai te falar para ir na outra porta. E aí você vai, você vai às vezes ser julgado, caluniado, né? humilhado, como o Léo falou. Mas é, você tem aquela paz, aquela segurança de saber que você está obedecendo. Então eu gosto sempre de pensar isso que o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro que a gente possa, pode estar. Então, independente da situação, né, independente de tudo à volta estar tá difícil, né? E às vezes a gente pensar, todo sendo a vontade de Deus, os problemas vão acabar, né? Não tem mais problema, estou no lugar certo, é aqui que Deus me quer. Mas geralmente, né? Pode ser o contrário, talvez vão levantar mais problemas, vão vir algumas situações difíceis. Mas aí ali, né? É onde o Senhor está te preparando, está te forjando. Está te é, amadurecendo, né, te fortalecendo para tudo que Ele vai fazer é, ali, no lugar que você está, né, no centro da vontade de Deus. Então, gente, o mais difícil que seja, né, o mais complicado que às vezes possa parecer, é o melhor lugar de se estar. Lembrei Sim. daquele versículo de Paulo, Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério determinado por Deus para mim. Então, ele falava isso, eu, contanto que eu cumpra o que Deus determinou para mim, contanto que eu esteja na vontade de Deus, e nada tem a minha vida preciosa. Né? Então, estar na vontade de Deus é abrir mão da sua. Mas ele fala, cumprir com alegria. Uhum. Né? Então, existe uma alegria de fazer a vontade de Deus, de estar na carreira que Ele determinou para você, no caminho que Ele determinou para você, que ela é para quem é doido mesmo, porque ela não é agradando a própria vida, não é considerando a si mesmo precioso. A, a, a gente gosta muito da, da liberdade, né? A gente quer ser é, é, um, o, o, os crentes livres e tal, mas a gente tem que entender que nós fomos chamados para uma servidão. Né? Nós somos servos de Jesus e, e servo é escravo. Então, a gente tem dois caminhos de escolher, o escravo do pecado ou o escravo de Jesus. Né? Por Deus ser um Senhor bom, né? nós sermos servos... De servos dele, nós não vamos ser maltratados por ele, mas estar no centro da vontade é o lugar que ele vai moldar o nosso caráter, então é onde a gente vai ter que renunciar algumas coisas, a gente vai ter que deixar de mentir, a gente vai ter que renunciar amizades, a gente vai ter que dar cara a tapa em algumas situações que a gente talvez esconderia, com medo da vergonha, a gente não vai poder fugir, porque nós estamos sendo centro vontade de Deus, vivendo para a glória dele. Então, tem um processo de, de, do vaso ali sendo moldado, né? Então, é, é um lugar muito bom. É, é o lugar que Deus coloca pessoas na nossa vida, né? Para encorajar. É, a, a gente não vai sozinho, mas... É, é doído, assim, o processo. É. Né? Mas o testemunho depois fica legal. Né? Nossa! Vamos é pensar aí, a Glória Imagina, agora é o nome de Deus. Exatamente. O <risos> testemunho fica legal. Eu creio, eu creio que, que todos nós temos um processo para viver. Né? É, a gente não vai ter força para enfrentar o processo. É por isso que a gente tem que falar, Deus, eu estou indo, mas a força vem do Senhor. Uhum. Né? E é aceitar ó, tudo que Deus quer trocar na nossa vida. A gente canta, né? Eu sou sua casa, muda tudo de lugar, mas a gente não quer isso. Né? A gente precisa tomar a decisão realmente. Deus, muda mesmo. A partir de hoje eu vou cantar de verdade. A gente canta, a galera canta, deixa queimar, deixa queimar. O fogo queima tudo, não sobra nada, não. Então a gente precisa entender isso. O centro da vontade de Deus é o sacrifício vivo, Paulo ali, Romanos 12. Vai apresenta o sacrifício vivo, entra na fogueirinha e deixa que amar tudo. Para experimentar a boa, perfeita e é agradável isso aí. vontade de Deus. É por isso, né, parece um paradoxo, mas ela é boa, perfeita e agradável. Uhum. E é por isso que a gente ora, que a gente se consagra, porque é ali orando E não para Deus fazer a nossa vontade mas para que a gente esteja com ele durante isso tudo, que a recompensa é estar com Sim. ele, né? É ser conhecido de Deus e ser achado nele, ter a presença dele. Então, estar no centro da vontade de Deus também é ter a presença dele, é ter certeza de que ele está com você, é ter a certeza de que ele te conhece, de que você está andando. Essa é a maior recompensa. Isso vale a pena tudo. Isso é maior do que o sofrimento, é maior do que a Sim. dor que a gente passa de ser moldado, né? É por isso que a gente não volta atrás, né? Porque a gente é. sabe que Deus vai estar lá e que a nossa recompensa é maior que tudo. E os, e os frutos que a gente vê, né? As, as pessoas que vão, que vão crescendo com Deus à medida que a gente entra ne, nessa vontade, nesse propósito com Deus, isso vale muito a pena, né? Então é muito melhor do que tomar as rédeas da minha vida e fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Sempre vale a pena, gente, sempre vale a pena. Por mais difícil que seja, é, realmente é o melhor lugar para se estar. E não tenha medo, né? Ai, meu Deus, a vontade de Deus. Não, não tenha medo, porque o Senhor, como a Denise falou, o Senhor vai estar com você. Então, Ele é o seu pastor, nada vai te faltar, Ele vai cuidar o tempo todo. E Então, se assim, não tenha medo, porque às vezes a gente fala, ah, eu tenho medo que Deus vai me pedir. Não tenha medo. Né? Realmente ame o Senhor de todo o seu coração, porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo Então, a gente tem que buscar a alegria de viver na presença de Deus, de viver o que Ele planejou para mim muito antes de eu nascer, de viver os dias que Ele tem para mim, e não os dias que eu quero ter. Né? Não tem sensação melhor do que essa, pode ter certeza disso. E, gente, para nos ajudar nessa... Missão porque todo dia a gente tem que acordar e pensar, meu Deus, faça a sua vontade, né? Assim como Jesus orou que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, todo dia nós temos que buscar essa vontade de Deus. Eu pedi para os meninos trazerem alguns livros, né? Alguma sugestão, uma indicação, para estar ajudando a gente aí. Eu queria que vocês falassem rapidinho sobre o livro que vocês vão indicar. Pode, Denise. Eu vou indicar o discipulado do Bonhoeffer. É, a gente está fazendo um discipulado no elo, a gente fala muito de discipulado, hoje no meio gospel, o discipulado tá na moda. Uhum. Quando eu fui ler esse livro, eu achei que ele ia falar sobre isso, sobre um discipulado de uma pessoa com você, né? O discipulado que a gente conhece é pessoas discipulando pessoas. Ah, eu queria ser discipulado, eu queria uma igreja que me discipulasse. Mas esse livro, ele mudou muito a minha forma de pensar, eu aprendi muito justamente tendo a ver com essa questão da vontade de Deus, porque ele ensinou que o nosso discipulado verdadeiro é nós com Cristo Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, não do nosso líder e não do nosso pastor, apesar de que eles são meios para que a gente se torne discípulo de Jesus. Então, o verdadeiro discipulado é nós com Jesus e é o caminho para que a gente viva a vontade de Deus. né? Ser um discípulo, vinde após mim siga-me, é a vontade de Deus para todos nós. Então, eu indico muito esse livro. Muito Se você não entendeu nada, não sabe como ser um discípulo, não sabe viver a vontade de Deus, leia. Muito bom. Eu trouxe Qual é o Propósito, de Misty Edwards. Ela é uma líder de adoração da IHOP. E aqui ela compartilha muitos dos conflitos que ela viveu, né, desde a conversão dela. É... Sobre o que ela deveria fazer da vida dela e como ela foi entendendo isso, como o Espírito Santo foi tratando e conduzindo ela em cada processo. É um, um livro que confronta muita gente, mas com certeza vai ajudar muito. Legal. Eu trouxe um livro bem prático, que é Pode Falar Senhor, Estou Ouvindo, que é do Lauren Kuninga, que é o fundador do Jokun. Que ele vai falar contar... o é da Jocum. <risos> Por que, gente? Jocumia. Por que que eu trouxe ele? Porque esse livro, é, ele vai contar, desde a juventude dele, como que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Então, ele vai contar, assim, do início da vida dele, vai contar, né, do casamento, depois de como surgiu, de como Deus direcionou para ele é, formar Jocum. Então, assim, todos os passos, né, realmente foram é, seguindo a voz de Deus. Então, toda hora ele fala... É, nós, nós íamos orar e aí o Senhor nos deu essa direção O Senhor nos deu o nome da cidade Onde seria a sede da Jocum Então o tempo todo Ele está buscando ouvir a voz de Deus Buscando a vontade do Senhor Então é um livro fácil de ler Simples E que você é e que vai te inspirar Por isso que eu trouxe ele Porque eu creio que vai te inspirar A buscar a vontade do Senhor A buscar ouvir o que o Senhor tem para te falar Porque a gente Deus sempre está te falando alguma coisa. Mas você tem que ouvir. <risos> você tem que estar tá com os ouvidos abertos para ouvir e entender o que Ele está te falando. Então é isso. Estão aí três ótimas indicações de livros. Espero que nós possamos estar te ajudando nisso. Porque, gente, a vontade de Deus é o melhor lugar para se si estar. Então, quero te <risos> encorajar a permanecer nesse lugar. Amém. de buscar. Porque, com certeza... Vai ser a melhor decisão da sua vida. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Tchauzinho. Vamos juntos louvar o nosso Senhor. Expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta.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 Vencer, te adoro se eu perder, te adoro se eu subir, se eu descer, te adorar, é o meu prazer, minha força vem. Pode calar um adorador Adorar é o que ser Sim.